E aí galera, beleza? Então, agora vamos fazer o unboxing da impressora 3D né? É uma NET A8 Comprei Então, vamos desmontar ela Esse aqui é primeiro o primeiro unboxing, né? abrindo a caixa E depois vamos fazer a parte de montagem é, A primeira impressão dela e uma review né? Então, vamos direto ao ponto que abrir a caixa Os cabinhos né, para conexão, aqui os fios de curso, parafusos, 10 metros de filamento PLA, Pecinhas para trancar o, os motores e os eixos quatro, cinco, seis, sete, um suporte da mesa. Basta com o pro molho proteger Mais um cabo O cabinho de alimentação Ele está meio sujo de isopor Mas depois a gente não pata Então Modelo Dois pinos não tem o pino de terra, mas a gente dá um jeito. Ele tem o fio, mas não tem pino. Um alicadezinho de corte. Uma chave de fenda. mais uma chavezinha, né? Uma chave de Phillips, uma chave Allen e uma chave de boca. Tá? E mesmo a ponta. Parte correia dentada, beleza, dissipador de calor do, do extrusor, pendrive com tipo um cartão, um adaptador USB de cartão de memória, cabo uh, serial para a gente conectar. Bases né? lateral superior diversos base. Vamos ver uma caixinha. Esta é a placa. Os motores, extrusor, motor. Aqui temos a fonte, ah não, que é o display. Displayzinho, quatro botões, display de LCD. A madre já foi. Deixa eu tirar. Então aqui está a parte é mais pesada da caixa. O extrusor, o é. motor, o fio, o hot change, é. o bico extrusor, o cooler do bico de extrusão, um, os guias, é. né? dois guias e um bico de direcionador de ar para a gente conectar no, na ponta do extrusor barras roscadas as barras lisas mais algumas peças guia de cabo, né? o organizador de cabo, na verdade, algumas presilhas, abraça Aqui nós temos um fininho que deve ter saído de alguma peça. Fonte de alimentação, 24 volts. Lembrando né, 110-220 na hora de fazer a ligação Aqui, proteção do espírito. E aqui quatro motores de passo os dois no do eixo superior que é o eixo Y e os do eixo Z esse aqui é o motor do eixo X motor do eixo Y e os dois do motor do eixo Z na é verdade, confundi aqui tem a etiquetinha escrita então, são pesadinhos são motores deles mesmos né? tá 4 s HDC então de peça é isto e vamos encerrar o unboxing pra gente ir para a próxima parte que é a parte de montagem então nos vemos aí no próximo vídeo